Boto aqui, arrumada, vestida, vou botar minha capinha e finalizar esse cabelo, o que é uma novidade, porque geralmente eu finalizo o cabelo e depois eu vou me mesmo... arrumar. parte tá no cal. Hoje eu fiz uma nutrição, né? Aí o cabelo tá tô... sem um e mais colaborativo. Nesse borrifador eu coloquei soro fisiológico, glicerina e creme de pentear, molina. Por que, que eu escolhi o soro fisiológico hoje? Porque o creme que eu vou passar no cabelo é muito grosso. E ó, cadê que desce? Vamos então, gerar primeiro, já senti aqui, essa ponta aqui está precisando mais, vou e é um pouquinho mais de creme para funcionar. última parte, espalha o bolifador mais nas pontinhas, é que é essa novela, né? Tem que ter atenção com o cabelo dos chifres. Mas sem puxar demais. Porque você quer arrumar o cabelo, você não quer arrancar o cabelo da cabeça. Eu não gosto muito de fazer dedos assim partes pequenas do cabelo. Por quê? Para não sair arrancando o cabelo por aí. Mais tarde esse cabelo vai estar Quando terminar de secar. Mas pelo menos vai durar um bom tempo. Essa finalização. Tanto que eu consegui ficar sem lavar. Será que a área da farofa tem padrão? Pelo jeito, parece que tem. Só é diferente do restante. Tem? Tem. Existe um padrão de curva tudo é na área da farofa.